Acá vemos o Kazuya a olhar para nós, a serrar a mão e a dar uns quantos hits bem gostosos e. Tekken, Tekken, gostoso, ai! Uh. Boas, pessoal, o que fala é o Rico Osor3 e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Tekken 1! Não, God, please, no no e no último episódio, pessoal, o que nós andávamos a fazer? Muito simples, nós vamos a jogar com a senhora Michelle, como vocês viram, ela com o machado. E a fazer aquela pirueta durante o sol, porque é bastante fixe. Desta vez... Vamos jogar com o senhor Paulo Guina, não é Paulo Guina, é este senhor Motoqueiro chamado Paulo, sim, ele é bastante bonito. Ha! Para com essa porra aí, meu irmão. Se bem que ele tem o cabelo espetado e isso deixa bastante... Ele, ele fica muito feio, por acaso, mas sim, Tekken, a... e bora lá começar com o um jogo que eu mais ou menos gosto, eu prefiro mais o, eu prefiro mais o segundo da série. Bem, qualquer das formas, desta vez o nosso meu amigo não. Um, ele decidiu não mostrar o, o Sr. Paulo, mas não importa. No, vocês já viram ele andar de, um, de mota. E já agora, pessoal, eu fiz a história do Yoshimitsu de, outra vez e calhou-me o Gainryu. Ou seja, a Kunimitsu deverá ser uh, noutros, noutro personagem. No, nós vamos ganhar a Kunimitsu noutro personagem. Que eu voltei a fazer o Sr. Yoshimitsu Desta vez, tudo corredinho E bora lá então começar Fight. Aqui com o Sr. Paulo Guina Aqui a dar aqueles saltos gigantes Que tem de ser O, o gajo fica ali no chão todo deficiente ali à espera Será que a vida tem sentido? Não sei yeah, ok <risos> Ah, parece... é... tá certo... Isto vai ser um pouco mais difícil, mais difícil do que eu pensava. Sim, continuar senhor. Vamos contra o Kazuya. O Kazuya está a besta. Até na, até na primeira ronda, que é bastante estranho. Isso! Atenção Isso Boa Que okay, chume estupido Boa, nice one aqui do recall ah, boa. Okay. boa Cá está Primeiro Poco E Faleceu, Faleceu. Faleceu. You... Bora lá Paulo contra King E eu tipo a fazer aqui o, o gajo tipo não Não mas agora estou a fim de relaxar Agora estou a fim de relaxar Bora lá então Vou e e deixar o, aqui o oco nele Boa Não Exatamente Ai, Eu até ouvi o osso a instalar Caraca bicho Oh, cá está, segunda stage com mais, com mais melhor Oh yeah Ele faz aquela pose do Inside the super fast i486SX PC Something is waiting Something to make it easy for you to turn it into an even faster PC We call it room for the future It's a space for an upgrade processor Right next to the Intel microprocessor. So, for built-in upgradeability, buy a 486SX with Intel, the computer inside. Mentira! Ele faz aquela pose do, do super-herói. Que ele tem de ser. Pumba! Caraca, isso... E, e, se vocês forem, forem pensar bem, isso deve doer para caraças. Isto... Deverá doer. Para caraças. Au! What? Oh veneno! Sai desgraça! Morre? Diabo! Mas que viagem foi essa parceiro! O gajo fumou crack! O. Mano! Isso foi viagem agora! Só pode ter sido! Boa! Aquele double punch ali deixa logo um oco por aí! Cá está! Bora lá então! Paulo contra Yoshimitsu Ok! Expliquem-me porque é que eu faço sempre isto Boa Assim logo aquele punchzão E aquele oco E exatamente, lá está Ou Caraca Deve deixou no oco ah, O que é que o gajo fez? o tipo gajo Bem, vem O gajo fumou maconha Só pode vai. Boa Pau contra lo Bora lá ver então que é que vai sair daqui vencedor? E nós fizemos este pontapé improvisado de uma forma meio esquisita. Vocês, como, como puderam saber no último episódio, o Paulo estava tão parecido como o Ló Por isso, vamos saber se, se o Paulo é melhor do que o Ló. Não, não, não, não, não, Ló por favor, tu não me faças isto. Vá, come on. Nós somos amigos. Mais ou menos Não! Não! Há que ela está tática de cocas Que funciona bastante bem não, não, não, não se aplica só os velhinhos Aplica-se também a nós E cá está Bom, então, Paul contra Jack <risos> <risos> Ok, isto resulta sempre Assim, para personagens mais altos Assim como o Jack ou o Law Funciona melhor E... Ai que Jesus, isso até deixou o oco, no osso dele. Prevete, lá É basicamente em russo para olá tudo bem, sim, eu também sei russo, muito pouco, mas sei. Prevete, kakdelá, ou seja, é olá tudo bem. Já agora, se fores russo ou souberes russo, deixa aí o like, e estiveres a ver este vídeo, isso seria muito gostoso. Se bem que a pronúncia é horrível, mas, pronto. O básico está aqui, o que é importante. Não, não, não, não, não. vá lá, ela não me mandou para o ar. Para ver se no céu tinha pão, que já agora em russo, quer dizer, chlyepe. E sim, é, parece que eu estou a vomitar, chlyepe, mas sim. E já agora, pão com manteiga, é chlyepe smuzzle, o que é ótimo. Eu não, eu não quero ver se no céu tem pão, minha amiga. Ok, parece que eu fui ver se no céu tem pão. E morreu. Vá. então. Pau. Pau Guilherme. Ok. Isto funciona muito mal. Ai que Jesus. Caraca mano. Só pode ter fumado crack. Não. Não. Ok. Ah, boa. Miss One. ir vai ricólios. E vamos lá outra vez fumar veneno. Ai Jesus! Iiiiiiih! Ah ok! E, <ríe> eu, estava a, eu, estava, eu estava mesmo à... estava mesmo a espera disso! Come on! Sr. Recall, you, you need to do it! Não! Não! Não! Não! Ok, vamos lá. Eu, eu só fui a mesma forma... Não! Uh, Michelle... Tipo, <fixê> <Digam -se> ela... ela está a mandar... Ai Jesus, Ela... Está a mandar socos no ar. Faz sentido. Faz um sentido tremendo. Já está. Boa. Kuma! Ok, o Kuma... como caraças. Este gajo é um desastre de polígonos. caraças. Eu acho que vocês conhecem o Kuma, certamente, e o Panda. Uh, mas este Kuma... Uh, ele fuma veneno, só pode. Este Kuma... Está completamente todo bugado. Mano! Mano do céu! Mano! Mas que viagem é esta, parceiro! O Kuma. O Kuma! O Kuma até tem a boca aberta! Nossa! Eu nem quero imaginar como é que é o Ok. O retrato até que é decente. Não. Mas as garras são muito fake. Parece que são feitas de plasticina ou de. ou de.. Um, Output Mas pronto. Isso é, são só críticas do recall, claro. Para vocês é capaz de ser a coisa mais bonita do mundo. Ai Jesus. É Kuma, por favor. Tem calma connosco, está bem? É a, primeira, é a primeira vez que, que nós produzimos. Ai Jesus. Até ao Kuma, uh, o Kuma, o Paulo parte o braço mesmo. O gajo é o gajo, o gajo parte os, os braços aos animais. Não, não, não, não, não, não, não. não, não. NÃO VAI LÁ graças a DEUS sofre-me POR POUCO ah, PAU CONTRA EIHACHI meximos E desta vez é na neve Olha que fixe É... Há uma primeira vez para tudo Até à... a Até primeira vez para enfrentar o Recombrador Eihachi na neve Faz sentido King George Island E o vai -me matar E yeah, vem ali bora lá confia a mesa sempre e já não me lembrava do retrato horrível do Ehachi o gajo parece que tem, tem oco na cara e pronto Vá lá sacamos aqui um pouco ai ai ai ai, ai. ok calma Ehachi, vá come on senhor Ehachi meximos tenha calma conosco nós estamos aqui só, só, só para fazer o bem exatamente vem quando vocês dizem que nós estamos aqui para fazer o bem ele pá, como é que eu ia dizer? Ele existe de certa forma. Vá, come on! Vamos então lá ver o filme, o que é que temos para ver. Caraca! Bem partido! Aliás, partiu tipo blocos de vidro ou de gelo. Ah, que são garrafas. Boa! Caraca, bicho. O gajo destruiu aquele. Oh yeah! B mais BDS não existe. Em 94, mais BDS não existe. Bem, pessoal, vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uh, sim, foi muito curto. Curto de certa forma. Uh, mas eu tenho gostado mais de fazer assim vídeos de Tekken assim, mais curtitos, Porque eu não tenho de editar, editar tanto. Posso por um nível de. Posso pôr o mesmo nível de criatividade, mas sem demorar tanto tempo, o que é melhor. Uh, qualquer das formas, se vocês gostaram, deixem aquele like se vocês gostaram. Subscrevam se forem novos no canal, vamos chegar aos 100 subs, conto com vocês. Uh, deixem um oco uh, no, nos comentários, compartilhem com os vossos amigos, colegas e tudo mais. E façam a tudo mais, basicamente. Mas antes de acabarmos, vamos ver o próximo episódio que nós vamos fazer. Nós vamos ver o próximo personagem que nós vamos usar Já agora, 5 minutos Bem gostoso Provavelmente acho que é o nosso mais rápido Acho que o dedinho era 7 minutos Que já era decente Mas este é significativamente melhor 0 3 End, boa, cá está Ora então, ficamos na frente Ótimo, estamos em primeira colocação Vamos cá ver, antes de acabarmos Vamos aqui Salvar, ok. E vamos cá ver o que é que nós recebemos. Acho, eu acho que é o Kuma Gunryu, ah yeah, é o Kuma. Cá está. Bem, no próximo episódio, pessoal, nós podemos fazer. Uh, acho que na hora vemos estes todos, exceto este é, este é o Kazuya. O Kazuya, provavelmente eu irei deixar para outro episódio, mas talvez iremos com o Armor King, ok. Provavelmente o Armor King. Uh, mas é isso, pessoal, para já. Façam aquelas cenas que eu vos disse, já agora o gajo parece que foi suficiente Vá, mas ignorem isto, o gajo pode me matar à vontade Mas é isso, volta a repetir, deixem aquele like se vocês gostaram, subscrevam se se forem novos no canal E façam tudo mais E é isso pessoal, eu vou ficar por aqui, agradeço por terem visto Eu espero que vocês tenham gostado, aqui quem fala é o recall 3 e eu vejo-vos na próxima Tchau, fiquem bem pessoal, agora se vocês se importam eu vou deixar o oco aqui com o Sr. Armor King e é um BDS de caraças, bora lá. Ah, olhem aí, e provavelmente eu vou morrer. Eventualmente, já. Yeah. Tchau, Fiquem fique em mãe. vou para o o único que te ver vídeo provocar-me, vida ali. série de um canal para pode Basicamente, eu falei em russo, e eu deixei legendas, por isso, Vejam isso tudo e tudo mais e tchauzinho.